Ora boas! Então, está tudo bem? Bem-vindos aqui a uma fábrica abandonada e hoje vou-vos mostrar como é que eu faço fotos 360, ok? Bom, então vamos começar por ver no local qual é a paisagem inicial que nós queremos ver para a fotografia e eu vou dizer que eu quero ver este enquadramento aqui assim, está bem? E então, eu depois entro aqui, entro aqui numa aplicação que é da Google, que é a Google Cam uh, e depois existe aqui uma opção que é Photosphere AutoSphere, cá está e é com esta aplicação, eu quero este enquadramento assim estão a ver aqui como é que ela vai ficar e é com esta aplicação que eu vou tirar aqui uma série de fotografias e, e depois, ando aqui assim à volta, ele vai-me já indicar e depois ele monta a, a fotografia final então, para isso o que é que eu vou fazer? Isto, há várias técnicas para fazer eu por exemplo procuro aqui assim no chão um ponto central, vamos imaginar que é aqui e o ideal é nós termos a câmera aqui neste neste ponto e, e a câmara andar aqui assim à volta, quer para cima, quer para baixo, nos eixos todos, que é para simular que estamos no mesmo local e ele depois conseguir montar as fotografias o mais perfeito possível, está bem? Isto não convém uma pessoa andar assim, depois tirar assim, depois acolá, a máquina, temos, imaginamos aqui assim os eixos e a máquina deveria andar aqui assim, ok? Pronto, então vamos lá tirar a primeira fotografia, vamos fazer de conta que o meu eixo vai ser aqui, por isso é que eu estou aqui a alinhar com aquela coisa, mais ou menos, não é? Pronto. Então Vamos tirar a primeira fotografia. Ele já tirou a primeira fotografia. Se quiserem repetir, voltam aqui para trás. Ele só consegue voltar atrás uma vez. Pronto, está a primeira fotografia tirada. E agora vou tirar outras. Estão a ver? Se eu quisesse parar neste momento, eu já parava. Aqui fazia certo e ele fazia uma panorâmica só com três fotos. Mas eu quero continuar, não é? Aconselho a vocês... Tirarem, numa primeira fase, as fotografias uh, do, do, do foco central. Porque se é esta parte que vocês querem realçar, vocês tirem primeiro estas fotos aqui assim todas à volta. Pronto, já está. E depois, numa segunda fase, aconselho-vos a dar assim a volta, tentando manter o telemóvel no mesmo sítio, a rodar no mesmo eixo, que é para ele depois tentar montar a fotografia o mais perfeito possível. Se repararem, eu estou aqui a tirar e estou debaixo da, da pecinha que, que eu pus aqui no chão. Mais uma foto, já nem sei quantas é que tirei, agora vamos aqui para o chão, assim... Vamos acabar o chão... Cá está o chão depois, uh, eventuais imperfeições, pouco, é pouco relevante, não é? Porque são pedras e não sei o que mais. Esta aqui, o que é que acontece? Eu tiro assim, só que a fotografia apanha-me os pés. Não sei se vocês estão a ver, apanha-me os pés. O que eu costumo fazer é voltar atrás, distanciar-me assim um bocadito e tirar. E ver o resultado final. Pronto, seja, se repararem, aqui não tem já os meus pés. Ok? Pronto. Depois, vamos pôr outra vez à mesma altura, mais ou menos, e vamos acabar a parte de cima! Já tenho aqui outra... Faltam poucas... E esta provavelmente será a última foto. Ok, turn. ele agora fica a montar a fotografia, vamos voltar aqui ao ecrã inicial e vamos ver que ele está aqui a montar a fotografia, a processar Photosphere vamos aguardar e agora vou-vos mostrar o resultado final desta fotografia. Vamos aqui à galeria e cá está a fotografia, a fotografia aparece assim, pano, tal tal tal, com a data, 13 e 12 e 58 segundos e cá está a fotografia com a moto ali no, no eixo central, eu se entrar nela, cá temos a fotografia, ele está aqui ainda a refrescar, cá está a fotografia 360, okay? eu posso andar e ela ficou perfeita, posso vos dizer, que ela ficou perfeita. Vamos ao chão. Estão a ver o chão? Nem se nota nada aqui, é como se eu não estivesse aqui. A moto também ficou perfeita. Dá para ler ali o laranjinha? Não? Por acaso não dá. O teto. Estão a ver? E é assim que se tira uma foto ao 360. Você a ver assim na vertical, na vertical tem outra noção, ou seja, é como se estivessem aqui a ver isto ao vivo, não é? Bem maldinha! E assim, espero que tenham gostado deste vídeo, se por acaso nunca tiraram uma foto 360, instalem aí a Google Cam e existem outras aplicações e podem fazer isto, está bem? Vá, espero que tenham gostado! Partilhem o vídeo com os vossos amigos e comentem com os vossos amigos e se puderem subscrever o canal e darem like, uma força no, no Facebook, quer no YouTube, eu agradeço. Está bem? Vá! Peace and love! Fui!